Olá! Dando continuidade à série do meu primeiro drone, hoje chegou o um vídeo tão aguardado da série que é configurar os speeds na APM. A APM não precisa de estar só no F450. É para qualquer tipo de montagem onde a APM esteja. Por exemplo, o TBS, como qualquer outro onde esteja a APM, o sistema como eu vou mostrar como funciona a configuração dos speeds é igual para todos. Onde também vou usar o rádio aqui da série, com os 6 canais, apesar dele ter já os 10 canais instalados, mas eu só vou usar os 6 canais como se fosse de origem, para mostrar que o um rádio de 6 canais consegue configurar os PIDs da APM. Desde já peço alguma compreensão por causa do vídeo de estar a, a falar, a filmar e a configurar ao mesmo tempo Não seja visível a parte onde eu estou com o comando a configurar os PIDs mas eu vou estar a relatar, e penso que é perceptível no vídeo, o que eu estou a fazer. Já sabem, se no final gostarem do vídeo, demonstrem, compartilhem com os vossos amigos, e se não forem subscritos, é só subscrever e assim ajudam o canal a crescer. Agora, vou para o computador e fazer a configuração necessária para podermos configurar depois os pedidos em voo. Antes de irmos para o computador, Vamos aqui ao rádio. Cargamos aqui OK. Vamos aqui às funções de setup. Aqui a chavezinha. Venho aqui em auxiliares. Como veem, eu tenho aqui os 10 canais já marcados. Que já fiz a atualização. Mas eu só vou usar o canal 5 e o canal 6. Verifiquem-se aqui o 5. O canal 5 é os modos de voo. E o canal 6 é o VRA. Que é este aqui. Que eu vou usar. Podem usar o VRA como o VRB. Mas eu vou usar o VRA. Que é, se não souberem, é só andar para cima ou para baixo até encontrar o SWC. E depois OK. E andar aqui para cima e para baixo até encontrar o VRA. Depois é só ficar a carregar no cancelar até sair. Aqui no rádio só precisamos disto. Pôr o rádio aqui no canto. Ora, passamos aqui para o drone e para o programa. Conectamos o computador aqui ao drone, sem bateria. Ligamos o programa. Conectamos o programa ao drone. Ele vai estar a pensar, não é? Depois vemos aqui a configurações e ajustes. Aqui nos modos de voo vai ficar, como eu disse no início, com o primeiro o stabilize o quarto... Era a Altitude Rold. E o sexto era o RTL. Que é para voltar para casa. Se ele se perder. Deixam assim. Não é? Salvam -se, se tiveram que fazer alguma alteração. Viemos aqui a Configurações Estendidas. Aqui em cima. Temos Estabilizar o Roll. E Estabilizar o Pit. Eu tenho as configurações de origem. Não alterei ainda nada. E Vocês. Se não alteraram também vão ter estes mesmos valores que me aparecem aqui no ecrã. Se vocês tiverem aqui esta opção, o travar Pitch e Roll, desativo, vocês ativem. Que faz com que o que eu mexer aqui, automaticamente vai ser gravado também igual no Pitch. Se eu mexer no Roll, por exemplo aqui, 4.499, automaticamente está ali também a mudar no Pitch. Por isso, Hum, temos que manter aqui esta trava sempre. O que é que eu agora vou fazer? Vou usar a opção do, do CH6, do canal 6, que é o meu VRA. Vou pôr aqui já no meio. Eu disse no, no rádio que o VRA era o canal 6, por isso venho aqui à opção do canal 6 e mudo logo para o primeiro que aparece, que é o Stab Roll Pauzinho. Pitch KP seleciono e o que é que eu estou a dizer quando eu mexer aqui no potenciômetro o valor da estabilização do pitch e do roll vão mudar aqui, claro. Se eu pegar no potenciômetro e pôr no mínimo o valor aqui no estabilizar o roll e o pitch vai diminuir, se eu puser no máximo o valor vai aumentar. Isto vai fazer o que? Quando estiver o drone no ar a voar, em modo Stabilizer, na primeira posição, eu vou começar a fazer isto, que é para eu fazer isto, e ver qual é a reação dele quando ele volta à posição, a estabilizar. Pois, ponho para ali, ele vai, ou vai abanar muito, ou vai devagarinho e ficar quieto no sítio. Quanto maior estiver o potenciómetro, quando eu mandar para um lado, ele vai, e vai abanar muito, até ficar quieto. Se eu puser no mínimo, e der o toque para ali, ele vai, mas muito lentamente, e ficar quietinho, no ar. Depois, tem que encontrar uma posição onde ele até vai o mais rápido possível, mas sem dar aqueles abanões e ouvir os motores a cantar. Porque depois os motores até ficam com outro barulho quando começam a ficar muito em esforço. Depois ficam um em esforço, aquecem, damos cabo dos motores, gastamos muita energia, o drone fica com menos autonomia. O ideal é equilibrar estes valores para, quando o drone vai para uma posição, chegar lá e ficar quieto, não andar lá à procura se encontra alguma coisa. Por isso, eu vou fazer isto com o rádio. O estabilizar o roll e o pitch está a 4.500, chegar aqui a opção do CH6, como já alterei aqui a dizer, que quando eu mexer o potenciômetro o valor vai aumentar ou diminuir, por isso quer dizer que eu tenho que ter um mínimo. E logo ao fundo destas opções está aqui o um mínimo e o um máximo. Eu vou por aqui no mínimo 3.00, no máximo vou por 6. Ora, tenho 6. Faço gravar parâmetros, ele vai me dar aqui um aviso a dizer que eu dupliquei os valores. Mas uma pessoa diz sempre sim e diz sim outra vez. Sim. Agora venho aqui a atualizar tela. E tenho o potenciómetro no meio. Vocês cliquem em atualizar tela. E há de ver que o valor há de mexer-se ali um bocadinho. Uma coisa mínima. Temos que esperar um bocadinho. Eu tenho que fazer a ligação. Prontos, como veram, ficou 4. 4.66. Agora se eu puser no mínimo, ele vai ficar o mais próximo dos 3. Atualizar outra vez, como veem, no mínimo, está ali os 3.000, como eu tenho aqui em baixo, lá em cima. Isso é o que vai acontecer quando o drone estiver a voar. Eu vou andar aqui com o potenciómetro para cima e para baixo, mais e menos, até encontrar o valor de quando eu mando para um lado ou para o outro, ele vá suavemente e fique trancado no ar. Não ando ali assim, meio à procura da posição certa. Por isso, agora vou... Por aqui outra vez no meio, quando chegou ali perto dos 4,5, porque eu tenho o potenciómetro um pouquinho, até mais para mais. O que é que eu vou fazer agora? Isto já está gravado, não é? Eu gravei há um bocado, agora só estava a fazer testes. Agora vou desconectar e passar para o terreno, fazer com que a teoria entre na prática. Olha ali na sombra, dizer adeus depois de ter explicado em casa como pôr os melhores PIDs para o F450 vou agora pôr a teoria em prática eu estou aqui com o meu Magalhães, um meu computadorzito, que é bom por causa da autonomia que tem que a bateria dura para muito tempo tenho já aqui o programa, o Mission Planner ligado onde já tenho ligado ao drone não se esqueçam que para ligar ao drone o computador não podem ter a bateria ligada se não queimam a placa agora vou fazer aquilo que eu expliquei em casa depois na edição vou colocar o que eu estou a fazer no ecrã para vocês terem mais noção do que é que eu estou a fazer Ora, vou começar por estabilizar o roll e o pitch agora é desconectar o drone desligá-lo desligar aqui o cabo ligar a bateria parar esperar que ele apanhe satélite apanhou o GPS vou agora subir com ele em modo stabilizer mantenham sempre alguma distância ao drone de vocês porque ao estarem a testar pode o drone soltar-vos para cima e uma hélice aleija tenho aqui a prova disso tenho aqui um corte enorme que agora já está curado mas foi com uma hélice de um drone não foi com este mas o perigo está sempre lá Agora, armar o drone, armou, subir, ah, antes de subir, vocês têm que ter aqui o potenciómetro a meio, agora tentamos mantê-lo mais ou menos sempre assim no ar, Vamos um pouquinho mais acelerador, Tentar encontrar o ponto que ele fique mais ou menos equilibrado. E agora vamos lhe dar assim, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Se eu der potencial potenciómetro todo no máximo, quando eu faço isto para o lado direito e para o lado esquerdo, notam que ele abana mais. Se eu puser todo no mínimo, ao fazer isto, como veem, ele fica mais estável, não balança tanto, Ora, vai ser entre o mínimo e o máximo, que a gente vai agora descobrir qual é o ponto que a gente acha o mais ideal para o drone. Ou muito molengo, tipo como está agora, que está no mínimo. Assim fica muito molengo. Ou então, no máximo, e quando a gente faz isto, ele balança todo, até se escuta os motores a, a gritar mais. E agora temos que encontrar, mais ou menos, o ponto ideal que a gente achamos que o drone não está em esforço e que não está assim a baloiçar como está aqui agora está no mínimo oh. assim também está molengo demais a gente vamos rodando aqui o potenciómetro até encontrar um ponto que a gente diga olha o drone não está nem lento demais nem saltitão demais eu acho que por aqui assim ele está bom por isso vou poisá lo Também Estou a ficar sem bateria, tenho que o poisar agora Agora desligo o drone, ligo ao computador sem mexer no potenciómetro e agora viemos aqui o PC. Ora, depois de ter ligado o computador ao drone sem usar a bateria. Como vem aqui, não tenho aqui a bateria. Aparece-me aqui no estabilizado do Roll e do Pitch 3.735. Vou apontar isso num papel. 3.735. E porquê é que eu estou a apontar? Porque quando for gravar, isto pode alterar. Por isso, aqui no, na opção do CH6, clico e venho aqui pôr o None. Que é para não ficar o CH6 alterado. Por isso, gravar parâmetros, que ele vai gravar agora com aqueles parâmetros em cima do rol e do Pitch. Ora, ficou gravado. Se eu fizer atualizar a tela, ora, como viram, a atualizar a tela, ele mudou-me aqui o valor. Por isso é que eu mandei apontar no papel, porque mais tarde depois vamos corrigir esses valores. Agora vou passar para a taxa do rol e do Pitch. E como é que eu altero aqui a taxa do rol e do Pitch? Primeiro, isto é composto por três letras. O P, o I e o D. Vou começar pelo P. Aqui já tem que ser letra a letra. Para começar pelo P, venho aqui a opção do CH6. Clico. E logo um bocadinho mais abaixo está aqui o Rate do Roll e do Pitch Kp. Clicamos. Como aqui o P tem 0,150. O que é que eu vou fazer? Aqui no mínimo eu vou meter 0,100. 0 ,100, Passar para a frente, 100. E no máximo, vou pôr 0.200. E o que é que vai acontecer com estes valores? Aqui na taxa do roll e do pitch, o P, como eu só subi ou desci 0.050, o meu potenciômetro só vai andar nessas casas, até 0.200 ou 0.050. 100. Venho aqui e gravar para antes. É sempre dizer sim. Porque ele está sempre a avisar que os valores aqui foram alterados. E agora podemos fazer o mesmo teste. Se eu puser aqui no mínimo. E atualizar a tela. Ele ali em cima vai dar 0.100. No P. Como viram. Passou a 0.100. Se eu puser no máximo. Atualizar. Façam sempre esse teste. Antes de subir com o drone, porque podem se enganar aqui a mudar o CH6 e meter cá outra coisa. E depois pensam que estão a fazer uma coisa e estão a fazer outra. Atualizou. E agora tem que passar ali para 200. 200. Confere está a funcionar. Bem, agora é pôr isto a meio. Atualizar que é para ficar ali nos 0.150 sensivelmente no caso é que tem que ficar mesmo, é ficar ali pertinho ora, ficou ali perto dos 0.150 gravamos os parâmetros, desconectamos do computador e agora vou passar a mostrar no terreno o que eu fiz por isso quando o vosso rádio fizer isto não tenham problema se as pilhas que estão a acabar como as minhas são pilhas lipo com aqui as pilhas lipo já não as carrego há muito tempo esqueçam que a minha pilha é uma pilha lipo e está a descarregar por usb são muito fixos duram bastante tempo vou deixar a descrição aqui em cima alguns. desligar o drone do computador ligar o drone aqui o potenciómetro a meio sensivelmente a meio e agora vamos começar a fazer o teste do drone. Ora, como eu só subi 50, tenho lá para subir 50, ou de ser 50, vamos experimentar já primeiro, a meio, e vamos andar assim para o lado direito, para o lado esquerdo, para o lado direito, para o lado esquerdo. A gente vai ver que ele faz isto, mas abana um bocadinho. Quando ele começa a abanar, a gente vamos experimentar com o potenciómetro no mínimo, vamos fazer o mesmo. Como veem, ele está muito suave a fazer aquele movimento quando ele fica quieto. Se eu puser tudo no máximo, o que é que acontece? Ao fazer o mesmo, ele já fica tipo a saltitão. Quando eu faço isto, ele está ali a tentar corrigir e isso faz com que os motores fiquem em esforço. O ideal é, ele ao fazer isto, fazer rápido, mas não balançar. Quando eu fizer isto, e ele balança muito, quer dizer, o pé está muito alto por isso tenho que diminuir o pé diminui um bocado ele continua a balançar muito ainda vou pôr menos de metade como vêem ao fazer isto ele balança mas não balança menos o que é que eu vou fazer, ainda pôr menos um bocadinho, como veem, ele procura logo a posição e fica quieto, quer dizer que esta é os valores que estão ideais, vou pesar o drone, continuar ali a apitar porque eu ainda estou com a mesma bateria, agora desliguei-lhe a bateria, como estou sem bateria tenho que -lhe trocar a bateria, já trouxe uma extra porque eu já sabia que não ia dar para tudo, porque claro que eu antes de, de mostrar como é que eu estou a fazer estive a experimentar primeiro, se era mesmo assim, se na teoria isto funcionava agora tenho aqui uma bateria diferente mas que pesa sensivelmente o mesmo eu até tenho conseguir aqui acertar com o centro de gravidade da, da bateria ao fazerem isto, vocês devem fazer isto sempre com a mesma bateria Penso que aqui já está, mais ou menos assim, equilibrado. Que se esqueçam, para voar com o drone, tem que estar sempre equilibrado. Ora, agora vamos ver como é que ficou o speed, sem mexer ali no, no comando. Não se esqueçam, quando desligam o drone, não mexam no comando, que é para ele ficar depois com os mesmos valores. Ligam o computador ao drone sem estar a bateria ligada. Acabei de ligar... a o drone ao computador sem bateria. Aqui a taxa de roll e do pitch em P ficou 0.130. Agora vou apontar. 0.130. E este é o valor que eu achei mais correto para o drone estar estável. Por isso, agora chego aqui à opção do CH6. Faço o nono. Gravar parâmetros. Que é para não interferir aqui com o potenciômetro. Os parâmetros estão gravados. Agora vou fazer o mesmo para o D. E como é que é o dia? O dia vem aqui a opção de CH6. E vem aqui. O STAB. ROLL. PITS, KD, os valores aí já vão ser alterados, o mínimo e o máximo, como ali tem 0.004 eu vou pôr 0.001 e mesmo assim vocês vão ver uma diferença enorme, e no máximo vou pôr 0.007 e andei 3 para baixo e 3 para cima e vou gravar, pôr sempre isto a meio, potenciómetro a meio, vou dizer assim, vamos testar, pôr no mínimo e atualizar parâmetros, como bem no mínimo fica no 0.001, para pôr isto a meio, depois atualizem outra vez a tela no máximo para ver se dá ou não, depois é só gravar parâmetros depois de gravar os parâmetros desconectar, que agora vou mostrar no terreno como é que ficou ponho o potenciómetro a meio desconecto ligo o drone para GPS fixado armar o drone voar se eu puser tudo no mínimo, o que, é que acontece? Está armado. Vou voar um bocadinho com ele. Não se esqueçam, potenciómetro a meio. E agora vamos fazer o teste do que é que acontece. a meio agora vamos imaginar que eu vou dar tudo no máximo vou pôr tudo no máximo e fazer o mesmo nota-se tipo mais agarrado uma pessoa puxa e ele demora mais tempo a apanhar a posição mas fica mais suave tipo Agora, se eu puser tudo no mínimo, o que é que acontece? Oi? Já noto a diferença. Como vem agora no mínimo, eu abano e ele fica ali, tipo bailarina, a tentar encontrar a posição. Eu queria mais perto, para vocês Como vem, ele está assim meio querendo cair, mas se eu rodar para o máximo, ele fica logo parado. Por isso temos que encontrar aqui o ponto que não seja muito forte, para não estar sempre a puxar pelos motores encontrar aqui um ponto que ele fica que ele fique no sítio mas também que não fique logo colado que isso vai fazer com mais esforço dos motores Vou pegar mais um bocadinho claro que isto ainda não está a 100% quase deixava ficar no 4 depois é ir ajustando tanto a estabilidade como a taxa do P e a taxa do D Ora, temos que apertar aqui os motores os motores não podem aquecer quando os motores estão quentes quer dizer que os PIDs não estão bem está razoável olha este está frio este está muito quente por isso, os meus PIDs ainda não estão a 100% daquele valor, tem que ser ajustado outra vez. Mas agora vamos ver como é que ficou o PID. Ligar aqui o computador, à controladora. Ora, depois de ter feito o teste, já liguei aqui ao computador e fiquei à mesma com o 0.004, quer dizer que, de origem, para o meu drone, para a minha montagem, até estava bom um o D não me esqueçam também de apontar por 0.004 vimos aqui ao CH6 ponho em known faço gravar os parâmetros e faço atualizar a tela para ver se está alguma coisa aqui diferente do rádio para o drone se altera alguma coisa ora, como aqui em cima estava temos a estabilizar e ficava sempre 3.731. E eu quero 3.735. Irei meter aqui agora manualmente os 5. Gravar parâmetros. Atenção que está aqui travado. Eu tinha que travar isto. Não. Tenho que habilitar isto que ele ficou desabilitado. Por algum motivo desabilitou-se. E eu agora vou chegar aqui e pôr os 5. Dar enter. Dizer que sim. Dizer que sim. E salvar parâmetros. Como salvou os parâmetros? Agora se eu por acaso fizer atualizar a tela ele simplesmente vai ficar com estes valores e estes são os valores que eu acho que são necessários para o meu F450 estar a funcionar bastante estável no ar Isto não demora algum tempo a fazer até encontrarmos o ponto certo onde o drone fica ali estável e muito preciso assim bem travado no ar ainda vamos gastar algumas baterias até chegar àquele ponto certo mas para dar o ajuste dos PIDs este é o processo que tem que se fazer neste caso, há um outro processo sim mas eu nunca tive sucesso com ele que é o autotuning eu já experimentei aqui ano vezes, fazer o auto tuning quando desço o drone, meto -me no computador e depois volto a subir ele fica muito a balançar por isso, eu não confio muito no auto tuning assim começamos nós a dar-lhe o pormenor e viemos cá abaixo salvamos, voltamos a subir voltamos a... Hum experimentar outro parâmetro voltamos a descer faz com que o drone uh, fique mais bem ajustado manualmente ora, como atualizei a tela os valores estão todos iguais o que é que eu vou fazer agora? opção do CH6 clicar aqui e, e andar aqui à procura do altitude old Kp e pôr os valores que tinha do início que era 1... Um, ponto 0.000 E do outro lado era 3,000 Faço salvar parâmetros Digo sim Digo sim E volto a dizer sim Ora, e para que é que eu fiz agora isto? Que é para quando eu andar com o drone Usar o potenciómetro para quando ponho o drone eh, Fixo no ar e ele andar sempre ali a derivar um bocado à procura da altitude. Uh, ou está no mínimo, que é para ele ler. Ou então, se ele tiver alguma dificuldade, vou aumentando a taxa da altitude, que é para ele encontrar o sítio certo. Porque também depende se há muita umidade no ar, se está o dia muito seco. E assim ficamos com o drone. 5 estrelas.